Magali Lopes Endruweit, que é professora do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas do Instituto de Letra da URCS e coordenadora, <coughs> perdão, coordenadora das atividades de extensão Grupo de Leitura e Assessoria em Escrita. A gente vai tratar dessas duas atividades aqui no Extensão em Foco de hoje. A professora Magali já esteve com a gente no ano passado tratando do Grupo de Leitura. E, e a gente pode começar, professora, tratando justamente dessa evolução desse projeto né? Já está na sua segunda edição uh, Enfim, trazer uma apresentação para o nosso ouvinte do que, que é o grupo de leitura Como é que ele tem sido, como é que foi ano passado Boa tarde Boa tarde, obrigado pelo convite A gente Obrigada que agradece muito. a presença Mais uma vez me chamar para falar <risos> disso É um assunto muito legal uh, A segunda edição até trocou o nome Chama Da Tinta a Voz Eu achei muito bonito Porque... A questão também é a leitura em voz alta, em que as pessoas possam falar, uh, ler com o seu próprio timbre e imprimir as suas emoções na hora de ler. Isso, isso, isso é muito legal, isso é muito importante, que elas não leiam sós. Né? E, e agora a gente está lendo, a opção foi O Paraíso Perdido, de Milton. É uma experiência muito recompensadora também, porque é uma experiência muito difícil. De certa forma, ela se equipara a Iríada pela dificuldade de leitura. Mas é uma dificuldade partilhada. E isto faz com que as coisas sejam bem mais fáceis e bem mais acessíveis. Uh, depois eu vou deixar que tu me pergunte o que é que eu fale. Mas primeiro eu vou dizer que a edição está sendo muito procurada. A gente tem um público recorde por uma atividade é, tão difícil, vamos dizer assim, que não é para ser difícil, mas enfim, temos em torno de 20 pessoas já participando, já tivemos dois encontros, né? o primeiro com a abertura da professora Maria da Glória Bordini que foi contar para nós quem foi o Milton, né? e o que esse livro representou em 1800, e tanto lá quando ele foi, a, a, quando ele apareceu na Inglaterra, e o que que estava acontecendo no mundo nessa época. Então, foi muito bom, muito proveitoso, e aí eu também fiz uma abertura explicando o, vários pontos de por que estamos lendo clássicos. Em voz alta Bom, eu tenho muitas perguntas a fazer né <risos> A primeira na verdade a segunda né um pouco do perfil de quem procura o grupo de leitura qual é o qual é o perfil desse estudante que vem até vocês uh, buscar essa enfim esse conhecimento maior em clássicos que as para muitas pessoas é algo até inatingível né uhum. É. Uh, a <risos> gente tem algumas pessoas de fora mas é um perfil de quem é jornalista. Tem uma menina que é jornalista, pessoas que já são das humanas. A minha ambição é que venham pessoas do mundo, de todas as outras áreas, né? É, porque é levar esse tipo de discussão para além. Da, da, da letras, para além das pessoas que estão só na letras, né, porque tu disse, né, ah, e tu, não estou discordando de ti, é realmente verdade? É muito difícil ler os clássicos, é muito difícil ler e muito difícil ler os clássicos, né, ainda mais sozinho, né, mas é, eu, eu acho que a gente precisa pensar um pouquinho por que que se tem essa dificuldade? É, eu, eu roubo aqui umas ideias do Calvino, né, por que ler os clássicos, né, Uh, essa dificuldade é uma dificuldade Principalmente do léxico Porque um texto escrito em 1800 É um texto muito difícil E ele não é clássico à toa Ele é um clássico porque ele passou de 1800 para 1900 para 2000 E ele, ele vem com a gente E é a então que vem de milênios Então, ele é, ele, é, ele é difícil Porque ele é tão distante Ele não compactua com as nossas visões de hoje Mas essa dificuldade Ela age em nosso benefício porque essa é uma dificuldade aparente. Quando tu vence isso... Né? Veja, a gente está lendo uma edição bilíngua, em inglês e em português. Eu não sou uma boa leitora do inglês, os meus alunos são. Então, a gente faz essa comparação. Mas tem uma, uma tradução maior que essa, que é a tradução da época e uma tradução, uma tradução das metáforas que o Milton usa. Então, a gente precisa vencer isso. Quando tu vence isso, tu não tem ideia do júbilo que se toma na sala. A gente fica muito feliz, a gente fica muito contente disso e, e a gente consegue vencer. Porque um clássico, uma das definições de clássico é que ele trata das questões humanas que perpassam os séculos. A dor é a mesma em todos os séculos da nossa existência. Então a gente se identifica com os clássicos e quando tu vence isso, ele exige mais, mas ele te dá mais. Ele te dá muito porque ele faz com que tu caminhe muito para dentro é uma questão de, de tu voltar para as tuas dores e a gente tem uma leitura muito livre tu pode dizer, isto me lembrou tal coisa que eu li tal veja, para o ouvinte que não está habituado com, com o paraíso perdido é a história dos, dos anjos caídos do céu então, a personagem mais interessante é Lúcifer e ele tem dramas de consciência é um demônio com consciência é aquelas questões que nos tomam, ele tem pena de ter feito tal maldade, ele discute ele chama as pessoas para o inferno porque é melhor ser rei no inferno do que súdito no céu, são questões que nos tomam até hoje então, ler os clássicos é difícil, mas é absolutamente recompensador, é isso que eu gostaria que as pessoas fora da letras, viessem testar o quanto isso vai ser bom, e todos são capazes que eu ouço, ah, Alguém me escreveu e disse, professor, eu não sou capaz de ter nada para colaborar. Se vive, tem. Todo mundo que vive tem o que colaborar com essa discussão entre Deus e demônio. Eu tenho um pequeno depoimento pessoal a respeito de leitura, uh, que é a respeito dos contos gaucheiros de Simões Lopes Neto. Existe uma edição uh, traduzida praticamente do professor Luiz Augusto Fischer, onde ele traz nas notas de rodapé do livro termos, uh, isso é do Rio Grande do Sul, né, nossa realidade aqui, mas de um século atrás, com termos extremamente regionalistas, que a gente não consegue entender. E, e lendo esse livro, entendendo só pela notícia de rodapé, já dá uma satisfação muito grande na né, gente poder compreender aquela é. realidade de 100 anos atrás. Eu fico imaginando uma construção coletiva de uma realidade de 400, 500 dois mil anos atrás, em grupo de um, uma leitura extremamente complexa, né? Nossa, tu não sabe. Nessa última, né, nessa última, nesse último encontro, eu tinha dito, gente, nós precisamos ver a serpente. É muito importante, que ela retoma, ela retoma, ela aparece. Por que foi a serpente que deu a tal da, da maçã para ela? E o pessoal foi por, procurar. E aí começamos, serpente em todos os lugares existe, sempre a simbolização. Chegamos à conclusão, porque na medicina tem a serpente, né? que ela representa o conhecimento. Por isso a Eva não podia comer da maçã, porque é comer do conhecimento. Não, a gente dá gritinhos de alegria com essas descobertas, com essas construções que a gente faz. Porque é, é e assim, ó que então ele em grupo? Já vou encaminhar para uma outra questão que me perguntou. Por favor. Como? porque que o grupo, e não só, se é uma leitura que exige que tu te debruce em introspecção... Porque a construção, creio eu, como professora, só se faz no coletivo. É muito, eu diria que é quase que impossível tu construir sozinho. O homem se dá no social. Então, é tu me dizendo o que tu pensa, o que tu viu lendo os contos gauchescos, eu te dizendo o que eu tô vendo. Isso é a construção do conhecimento. Então, um diz uma coisa, o outro diz outra coisa. E aí se faz a construção do do, do do que se descobriu, sozinho, eu tenho absoluta certeza que não chegaríamos lá. É um momento também de autoconhecimento e autoafirmação para essas pessoas, porque, enfim, botar sua voz para fora, superar timidez, uh, discutir conceitos, hum. é um momento de autoconhecimento e afirmação para essas pessoas também? Muito. o, o meu esse, esse projeto me encantou primeiro porque por causa da minha história de fazer os alunos lerem seus textos em sala de aula que é eles se sentirem sujeitos e donos da sua escrita, da sua voz. Ninguém tem coragem de dizer as coisas que pensa. Ali eles têm coragem e devem. E eu, eu costumo dizer para eles que é uma experiência estética. Estética por quê? É porque é bonito? Não, estética não é porque é bonito. Estético é porque é de desacomodar, é de tirar do lugar. E, e, e é um momento de introspec introspecção, ao contrário da diversão em que tu, tu vai para fora, em que tu te diverte que é ótimo também, mas esse momento de introspecção, tu partilha com o outro e tu tem coragem tu tem voz de dizer eu me sinto assim eu me sinto nessa cena, como o demônio se sente aqui, entrevado cheio de trevas, cheio de escuridão impossibilidade, impossibilidade impossibilitado desculpa, de andar assim eu me sinto também que bom que tu possa falar, que tu te sente assim, que tu te encoraja de, de, de se achar parecido com uma pessoa. Então, é um momento em que todos são alguém. E isso é um a gente, a gente senta em círculos. Não tem professor. Eu faço questão de não saber. Tem coisas que eu realmente não sei. Tem coisas que eu sei, mas eu fico quieta. e tem Porque é em é, é, é um, é, é, é um coletivo. Eu também quero aprender. Eu estou ali também para aprender. Do grupo do ano passado, há muitas pessoas que voltaram esse ano, como é que, como é que tem sido esse público, que aumentou, né? Aumentou bastante. O, o público do ano passado tem uma menina que ficou que continua aqui no é jornalismo, porque o, problem, o grande problema são os horários. Como o, o, o que vem mais na procura são alunos do curso de letras, eles têm que compatibilizar os horários. Muitas, eu acho que se todos pudessem, que me, que me encontram e dizem queria tanto, professora, eu acho que tinha uns 50, porque as pessoas naquele horário, segunda-feira de tarde, eles têm algo. Mas eu também tenho aulas, então em algum momento alguém vai sair perdendo. Então, mas assim, ó, a gente já tem listas e, e para próximas edições. E, e tem muita coisa querendo. Ah, mas vamos ler uma coisa mais contemporânea, mas eu não quero arredar do clássico. Tudo bem, pode ser mais contemporânea. Mas há que ser um clássico. Porque é, é essa ideia de que, que, que eu acho que, como tu disse, chama, traz muito um, reconhecimento. Subjetivo, tu te, tu te autorizar a ler alguma coisa que faz parte da tua cultura, porque tu, tu viveu, tu tá vivendo agora, e tu poder buscar o que aconteceu tanto tempo antes. Acho que isso é importante que se leia. Professora Magali, para fazer contato com vocês, as pessoas certamente vão se interessar por esse trabalho. Como é que é o, enfim, contatos, e-mails, enfim, como é que pode fazer? É, pode pode me escrever, o meu, meu e-mail é magali.endrovite. Né? <risos> E-N-D-R-U-W-E-I-T gmail.com Fazendo a tradução né? Soletrando <risos> é, E assim vem quem quer E depois se quiser receber o certificado Tem que ter um número de presenças né? Mas eu acho que quem começa não desiste mais É uma coisa assim que Quando eu, eu, a gente queria parar Porque é inverso, é uma leitura muito difícil é, e é novidade pra gente ler daquele jeito, né? Só que deito quer parar. Agora na segunda a gente dizia, tem, tem que parar. Mas só um pecado, só, um, só mais um assim Vamos ver agora o que, que ele diz. E tu vai indo, e tu vai indo. Porque é realmente muito encantador. O, uh, são encontros semanais? Semanais. Né? Duração de. Da uma e meia às três, está indo até às três e meia, né? Uhum. Porque a gente vai, né? Mas essa semana não terá por causa do feriado. Né? Feriadão, semana Sim. que vem, né? Mas. É direto nas segundas-feiras. Sim. Hum. Uh, e mas o, o vocês conseguem terminar o livro? Como é que funciona? Porque ele é enorme, né? Muito é. difícil, né? Acho que vamos ler o ano todo, né? Acho que sim, que leremos ele o ano todo e, e das, o, uma questão assim. Ó. Na verdade, se não conseguir terminar, também a pessoa já está bem mais preparada para a sua casa terminar. É, mas não vai ler sozinho, porque ele vai gostar de ler com os <risos> outros. É, e não vou te dizer que uma coisa que eu sempre que eu deixo claro para eles, não temos pressa. Não temos pressa porque É o momento em que a gente está fora do mundo Em que nós estamos aqui Para dizer o que, os, o que a gente quer dizer Ah, porque eu quero falar disso agora Fale é, é o momento de tu relatar as tuas experiências Junto com isso Não é só a leitura não, eu, eu, eu, eu ressalto para eles que eu não sou professora de literatura Eu sou professora de texto E de humanidades Que é o que, que, que, que eu quero que a gente aprenda Que a gente se humanize a gente tem tanta coisa à nossa disposição a gente tem tanta tecnologia mas a gente precisa se humanizar é a leitura que nos dá isso né? é, e é enxergar o outro deixar o outro falar dar voz para o outro que é o que falta meu Professora Magali, Andrew White, coordenadora das atividades de extensão, grupo de leitura e assessoria inscrita. A assessoria inscrita a gente pode uh, só passar rapidamente, professora. Uh, enfim, porque é um, é um trabalho também que já está sendo realizado até há mais tempo, né, no é, grupo de leitura. É. é, é assim como no, nas, na, nas sessões do grupo de leitura, a gente falou muito, né, sobre o grupo de leitura, se empolgou e acabou nem Não falando, falando, da assessoria, falando da assessoria. Né? É. Eu sou a professora extensão, né, <risos> tenho assessoria e tenho patas dadas também. Que a gente, as meninas fazem um trabalho belíssimo de Tirar os animais da, da sua miséria né? e dando a adoção. Mas isso é outro momento que, se quiser, eu venho falar. Um projeto bastante conhecido é, é também lindo, da. É lindo, é um projeto lindíssimo. Né? Precisa muito de apoio da universidade. Mas enfim. E a assessoria é um trabalho que é para atender quem quiser também. Para aberto à comunidade, as, as pessoas que tem, é, querem aprender a escrever estão escrevendo um TCC, estão escrevendo o seu, seu trabalho final. Sejam de forno, em qualquer outra universidade. Ah, eu tenho problema de, de pontuação. Marque um horário que será atendido. De acordo com as possibilidades, porque eu conto com bolsistas. Né? Eu conto com alunos que vão tendo condições de, de, de atender. Mas todos são bem-vindos e serão bem atendidos também. Contato pelo mesmo e-mail. E-mail. Uhum. Professora Magali, muito obrigado pela participação com no Extensão em Foco e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, quero voltar. Vou, ah, com certeza, <risos> faremos novo convite. E agora vamos às notícias da extensão. Vão até o dia 30 de abril as inscrições para apresentações de trabalhos na sexta semana da África na URGS. A apresentação de trabalhos acadêmicos no evento pressupõe a entrega de resumos que atendam aos requisitos do regulamento publicado no edital disponível no site do NEAB URGS, neab. Permanece aberta para visitações a exposição Minha Casa Feita de Areia e Água Salgada. A mostra apresenta trabalhos que foram realizados entre 2016 e 2018 pelo artista Paulo Lage e está disponível no espaço A do Malagoli, do Instituto de Artes da URGS. A mostra ocorre de segunda a sexta-feira até o dia 22 de maio. Para saber mais sobre a exposição, acesse o site do Instituto de Artes da URGS. Estão abertas até o dia 16 de maio as inscrições de grupos escolares para visitação no URGS Portas Abertas 2018. As inscrições devem ser realizadas pelo site do evento. Visitantes individuais não precisam realizar agendamento prévio. O URGS Portas Abertas acontece no dia 19 de maio e a programação completa pode ser conferida através do site www.urgs.br portasabertas Extensão em Foco tem produção e notícias de Andriele Prates, apresentação de Vicente Fonseca e técnica de Luiz Fogaça. Voltamos na semana que vem.